Olá pessoal, meu nome é Patrícia seu é o canal Lares e Lugares E essa que está rindo é a Isabela Minha filhinha E hoje ela vai contar algo Eu tava gravando antes que mostrando o zoom Tu vai, tu vai Contar uma curiosidade Sobre pessoas Que falam mal De outras Na frente delas Achando que elas não estão entendendo a língua né? Então a Isabela usou como estratégia para conseguir falar mais inglês assim que ela chegou na escola Não falar português E como ela já chegou com inglês fluente, então ela já veio falando inglês direto Inclusive até professores já pensaram, colegas também já pensaram que era americana, né? Arkansas Conta aí por que, que pensaram que era do Arkansas foi? É, é, conta, conta, conta não, é porque uma vez eu tava na aula de esportes e o professor foi, foi perguntar pra mim Fala alto porque eu não sei se tá pegando, Meu professor. ar condicionado aqui E daí? Meu professor perguntou pra mim se eu torcia pra um time que eu não, então... não me lembro qual é o nome E eu fiquei perguntando pra ele, como assim, não sei que time é esse E daí ele ficou falando, ah tu é do Arkansas e não sabe que time é esse Só que eu não entendi que ele tava falando Arkansas Porque eles falam Arkansas de um jeito estranho aqui Como é que eles falam Arkansas? Arkansas e... Kansas é Kansas Então eu achava que era Arkansas Mas é Arkansas hum. Então ele ficava Arkansas Arkansas. De... Arkansas, Arkansas Arkansas, Arkansas É Arkansas, e daí eu fiquei perguntando Eu não sei o que é isso, não sei o que é isso Daí eu me lembrei que tem uma música que fala Arkansas E daí, eu me lembrei, tá, agora sei o que é daí, Eu disse assim, não, eu não sou do Arkansas Daí ele perguntou onde eu era, eu disse que era do Brasil Daí passou, acho que talvez um dia Um outro cara perguntou pra mim Tá, e ele uh, reagiu como? Dizendo Ficou, ah, achou que tu era do Arkansas E aí ele não falou por não que Não tá falou por que No dia seguinte um outro cara falou uh, Por que, que eu me mudei do, de Arkansas e vim pra cá Eu falei, eu não sou do Arkansas Daí tá, pausa também Daí acho que é, na semana pausa, seguinte Pausa, parênteses Aí ela pensou, será que é o meu sotaque? É, ela já foi pesquisar sotaque. o sotaque Não, o sotaque de Arkansas não é, definitivamente não é o meu Tá, e aí tá e aí? Daí acho que de semana. Um, passou uma semana e um outro cara perguntou pra mim uh, se eu era do Arkansas também. Deu, meu Deus, que vem comigo? Daí eu perguntei pra ele e ele disse, um deles falou pelo menos que apareceu com uma cantora uh, gospel barra uh, gospel country de Arkansas. Tá, e daí olharam pra tua cara, e daí... Deixaram um o cara no Arkansas, e daí eu perguntei pro, outro, pro primeiro, sem ser professor, pro outro cara E ele disse que eu tenho cara de pessoa que mora no Arkansas Tem gente que cai... <risos> tá, eu... Olha pra ti e daí sabe onde tu mora É tipo, a gente não é pra perceber se é de Ah, a gente sabe, olha, e tem alguns brasileiros assim que não precisa abrir a boca Só o jeito de se mexer, ou só o rosto mesmo tem certeza que é brasileiro? Eu já me ferrei, cheguei falando português e não era brasileiro. Mas a maior parte do tempo eu acerto. Quando eu chego falando português com uma pessoa é porque é brasileiro mesmo. Tu olha e descobre, né? Uhum. Tá, mas e é aí essas gurias desde o início? Conta aí a tua história. Tá, então tem uma aula que é uma aula online. Então, tecnicamente, tu não precisa falar com ninguém. Tu só vai para uma sala e faz a aula que tu se matriculou. Eu tava fazendo nessa época drivers, que é direção. Na na, na escola mesmo, só que online. Online, então é eu não precisava falar com ninguém, o professor que tá na sala só para controlar as pessoas, não é pra te ensinar nada. E nessa aula a gente sentava em grupo de quatro. E eu tava sentado com eu e mais três brasileiros. só que eu nunca tinha falado com os brasileiros. E hum, talvez seja por isso que isso aconteceu Mas eles, uma vez eu fui sentar eu, Eles já estavam uns três sentados à mesa e eu fui sentar na mesa junto com eles E eles falaram, ah não, essa é estranha, eu, estranho, eu sentando aqui <risos> <risos> Em português Na minha frente e eu acho que eles falaram, ah, ela nunca falo nada da minha eu tenho medo dela, não sei o que E daí hum, eu sentei, fingi que não me escutei Fiquei refletindo um pouco sobre isso Chorei internamente. Ah, é. e, um... Por que, que tu ficou refletindo? Que, tu, ah, que conclusão tu chegou? Sobre porque ah. eu nunca tinha. Se três pessoas acham que eu sou. Esquisita. quieta, é. eu tenho que começar a falar mais coisas então. Porque é que é verdade, na aula toda eu assim. Não, não falo com ninguém porque eu quero aprender, eu gosto de estudar. Então, daí passou acho que 15 minutos no máximo e eles me perguntaram em inglês. Da onde que eu era E daí eu falei, Brasil E daí a menina que me perguntou aqui Ficou muito, muito assustada Ela ficou com Deu pra ver que ela ficou pálida Deu pra ver, eu não tô exagerando e Deu pra ver a pupila dela dilatando Eu consegui ver tudo isso graças à aula de psicologia que me fez Olhar as reações das pessoas. Tu já leu o Corpo Fala? Uhum. Né? Uh, mas já não foi uma vez só, né? Ela já, já fazia meses que elas estavam falando na tua frente. Não, você falava, ah, você vai aqui, você viria sair daí. Nessa vez eles falaram pior, falaram que ah. eu com medo de mim. <risos> eu um não curtiu pra eles ficarem com medo de mim se eles quiserem. <risos> Agora eu ficaria com mais medo se fosse ela, porque, né? Uhum. Sei lá, aí a tu assinou o atestado de esquisito agora, né? Mas, muito obrigado, tô parecendo uma esquisita agora tá. Mas um dos caras se esqueceu dessa conversa, pagou da mente dele Então ele continua tá, falando assim, em inglês comigo ah tá bom, ótimo, talvez ele queira falar de propósito pra treinar o inglês uhum. Esqueceu que tu é brasileira? Uhum. E ele... Mas eu não tenho não mais a mais, mais que tu é esquisito? Não eles... Os três são, pra minha defesa. Os três são esquisitos. Esquisitos? Uhum. É, eles... Eu posso até falar esquisitíssimo que eles falam, mas eu acho que é talvez estranho demais pra colocar no canal. Não fala, qualquer coisa eu corto. Tá bom, eles usam <risos> então. Como é que eu vou falar isso? É uma linguagem mais, oh, mais suave? Uhum. A Sujeira que está encontrada dentro das narinas. <risos> Fazem um. Uma forma arredondada. Roupe-me. Roupe-me. roupe Pega um pedaço de papel e faço um. Não, não! Como assim os três? Como assim? Eles têm um clube de sujeira do nariz? E daí eles precisam um... jogar basquete. Não, não, não, não, não, não, não. Tem mais não. não, não, não, não. É mentira, <risos> tu é. Isso aí não existe. Isso aí não existe. Então pode é não, não pode ser. Não, não pode ser, não pode ser, não pode ser isso aí. Como assim os três juntos? Não um fica segurando o é um papel assim. Não, não, não, é que eu vou vomitar. Ai. Não, não, não, não, não. Isso não existe. E aí eu fico segurando um pega de si. Ai, sério, sério. Olha <risos> que eu me considero um estômago forte, sabe? Ah. Ai, tá louco. Olha só, eu tô com a proposta. Não, acabou essa sombra. Eu tô ainda com o um negócio aqui, olha isso. Ui, uh, rasguei, acabei de rasgar, ó é a Aqui a, o meu a identificação aqui, ó Tava colado aqui, ela pegou a minha carteira de motorista Sei lá, que chique, né? Uhum. Tem fotinho tudo que me identifica Então, tá, tem alguma curiosidade A Bela tem várias curiosidades, só que nós temos que gravar assim, ó tem que ser assim informalzinho sem muita edição porque senão eu fico uh, perdendo muito tempo até editar <coughs> e até Olha. a gente se organizar para <risos> depois são os colegas isso é esquisito né ela é na mão que nojo que nojo não, a minha experiência de ver eles é muito enorme. tipo assim, assim e aí gruda assim também não não gruda <risos> eu tinha que ficar, é, é a palavra, suportando isso, uhum. suportando isso o tempo todo. Nossa, e ninguém falava nada. Tem até o nome do jogo deles. Toto Ball. <risos> Não, depois dessa, tchau, acabou. <risos>